Não sei se é o seu caso, mas se você tem essa tendência a ficar se comparando com os outros, pare agora. Eu já vou te explicar porquê, mas isso não é extremamente nocivo, não faz bem. Se você se compara, por exemplo, com uma pessoa que tem um desempenho mais baixo que o seu, qual é que é o problema? É você achar que está bem e se acomoda. E, fica, você, e acaba criando uma zona de conforto, fica com aquela sensação de que chegou lá e ainda tem o risco de se vai descer, de se achar melhor, eu sou bom, eu sou melhor que os outros. Então, se você se compara com uma pessoa com, menos, com um desempenho mais baixo que o seu, o risco é, é esse. Dá para aumentar a lista, mas vamos trabalhar com esses elementos aí que já está bom, de bom tamanho para a gente entender o que eu quero falar sobre as comparações. O que, que acontece se você e se você se compara com pessoas com desempenho abaixo do seu, você vai encontrar pessoas que têm um desempenho melhor que o seu, melhor que você. E daí o que, que acontece? Como você tem a tendência de comparação, você vai se comparar também. E o que, que vai acontecer? Vai gerar um estado de insegurança, pode gerar um estado de paralisação, você fica paralisado, inseguro diante de uma pessoa assim, numa situação assim. Ou achar que nunca vai chegar, e se acomodar porque nunca vai chegar. Olha só que interessante, lá você se acomoda porque acha que chegou, e aqui você se acomoda porque acha que nunca vai chegar. E outra coisa é o risco de você se sentir inferior, ou de se sentir pior que os outros, de se sentir diminuído, impotente. Então as comparações nunca são positivas, nunca trazem algo bom. Como é que você vai sair dessa, já que essa tendência de comparação é até cultural? A melhor forma de você sair disso, é de resolver essa insensatez, é você se comparar consigo mesmo. Tá. Como você era um ano atrás? Um mês atrás? Dez anos atrás? Semana passada? Você melhorou? Se você melhorou, significa que você está avançando. O teu desempenho está melhor? está com uma produtividade mais saudável? Então você está avançando, beleza. Beleza, você avançou. Então, como é que você pode ser daqui um ano, daqui um mês, daqui dez anos? Como é que você pode ser semana que vem? Você pode ser melhor? Então faça o que você tem que fazer para ser melhor na semana que vem, para ser melhor hoje. Esse tipo de comparação vai motivar você a melhorar. Esse tipo, se tem uma comparação saudável é essa. Você comparar com você mesmo. E isso vai ajudar a identificar em você o que está estagnado ou se você está avançando. Vai ajudar você a ter uma clareza maior em relação a isso.